Olá, pessoal! Voltamos com o nosso programa Dicas de Saúde do ano de 2023. Com muita luz, com muitas coisas boas para vocês. Hoje eu trouxe aí uma florzinha para iluminar o nosso programa Dicas de Saúde. Desejar um 2023 cheio de saúde para vocês. E o nosso programa hoje, claro, como sempre... Ah, já! de alguns outros programas é muito especial e eu trouxe o Dr. Thierry, ele que é médico cardiologista, para falar um pouquinho para você aí sobre atividade física, exercício físico, e o cuidado com o coração que a gente precisa ter, né? O que o nosso coração é aquele que sai as coisas boas, que a gente tem os nossos sentimentos. E a gente precisa cuidar dele. Então, para que a gente possa ter uma atividade física maravilhosa, iniciando o nosso ano de 2023, eu trouxe o doutor Thierry para falar um pouquinho para vocês. Tudo bem, doutor Thierry? Tudo bem, Lu. Muito obrigado pelo convite. É uma honra tê-lo aqui, doutor. E eu queria que você contasse para os nossos seguidores aí do Rio Mafra Mix, do programa Dicas de Saúde, qual a importância do exercício físico na vida das pessoas. Lu, antes de eu te responder essa pergunta, eu gostaria que cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo imaginasse alguma doença em que a gente ou tratasse ou melhorasse através da atividade física. Eu posso falar para você qualquer uma delas, hipertensão, obesidade diabetes, doenças reumatológicas, todas essas doenças elas são melhoradas através da atividade física. E os benefícios a gente já sabe que são inúmeros, eu vou só recapitular para vocês. Aumento da nossa capacidade física, é, diminuição do nosso colesterol ruim, que é o LDL, aumento do nosso colesterol bom, que é o HDL, aumento do nosso nível de energia, através de neurotransmissores que são liberados através da atividade física, quem nunca se sentiu aquela sensação de bem-estar é, depois de terminar o exercício físico. Então, os benefícios do exercício são inúmeros que a gente já conhece. É, e quando a gente faz atividade física, né, doutor, melhora a nossa pele, melhora o nosso sorriso, melhora a nossa vida, né? Exatamente. Então, atividade física na nossa vida, ela é importantíssima. Doutor, eu queria que você explicasse essa diferença de exercício físico e atividade física para os nossos seguidores. Apesar de parecer sinônimo, eles têm alguma diferença. É, vamos fazer uma analogia aqui. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia é uma atividade física. Então, o fato de você ir ao trabalho, o fato de você ir ao supermercado, passear na rua, isso é uma atividade física. O exercício físico é quando eu tenho uma atividade programada em um determinado momento, um espaço de tempo, com o objetivo a ser definido, com uma meta traçada, como, por exemplo, uma, é, ir à academia, praticar crossfit, natação. Isso são exercícios que eu tenho como programação. Essa é a diferença entre a atividade do dia a dia e o exercício em que eu tenho uma programação a ser seguida. Doutor, é, como a gente está falando do nosso coração, que é ali que saem todas as coisas maravilhosas, né? todos os nossos sentimentos, é, o que, que o exercício físico causa na frequência cardíaca do nosso coração? Uma ótima pergunta, Lu. Quando a gente começa a fazer uma atividade física, o nosso coração ele acelera, a gente sente que ele acelera por quê? A gente demanda a necessidade de mais sangue para a nossa musculatura. Por exemplo, vou começar uma caminhada. Eu necessito de mais sangue lá na musculatura das minhas pernas para prosseguir com essa caminhada. Então, o meu coração ele tem que acelerar como uma forma de mandar mais sangue para suprir a demanda dessa perna. Então, a gente sente que o nosso coração acelera. Não só o coração, assim como a frequência respiratória. O nosso pulmão começa a trabalhar mais para oxigenar melhor o nosso sangue para que a gente consiga fazer a nossa atividade física. Isso é, o nosso corpo é maravilhoso, né, doutor? Sim. Então, está aí as nossas dicas bem legais para vocês. E assim, toda vez que a gente vai iniciar uma atividade física, a gente tem algumas recomendações né, para as pessoas. Quais seriam essas recomendações tão importantes hoje para que a gente, uma pessoa com hipertensão, né, uma pessoa mais sedentária, precisa ter, doutor, para é, melhorar né, a sua atividade física? Primeira recomendação que a gente tem que levar em conta é se perguntar. Eu sinto alguma coisa? Sinto o quê? Dor no peito? Canso muito fácil? Tenho dores nas pernas? Tem algo que eu precise consultar ou resolver antes de começar a atividade física? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer primeiro. Segunda coisa é... Qual atividade física que eu vou começar? Qual exercício que eu vou começar? Ah, eu pretendo fazer uma caminhada diariamente ou eu pretendo fazer uma maratona? Então a gente tem que diferenciar essas duas. E terceira coisa é, tenho alguma comorbidade? Sou hipertenso? Sou diabético? Tenho alguma doença que eu preciso acompanhar com um planejamento adequado antes de começar o exercício? Essas basicamente são as três recomendações para a gente começar a fazer a nossa atividade física. É, doutor, a gente está no mês de janeiro, né? o Janeiro Branco, que todo mundo fala, é, que trabalha a saúde mental. Então, para quem faz atividade física, também é bem importante, né? Lu, a gente tem estudos mais recentes que mostram que pessoas em tratamento de depressão é, existem benefícios com a atividade física, Lá no nosso cérebro, a gente libera alguns neurotransmissores, entre eles a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E a atividade física faz um estímulo desses três para que a gente melhore o nosso bem-estar, a nossa cognição. Depois dos 40 anos, é, imagina que o exercício físico ele faz com que leve mais sangue ao nosso corpo inteiro, incluindo o nosso cérebro. E o nosso cérebro é cheio de microartérias pequenininhas que precisam passar sangue ali. E a atividade física faz com que essas microartérias sempre recebam sangue. Melhorando até a nossa cognição. Isso é excelente essa dica, doutor. E doutor, qual a milha, melhor atividade física que existe aí para as pessoas que querem iniciar aí nesse verão de 2023? Pergunta corriqueira. Qual que é a melhor atividade física para eu praticar? E a resposta é bem simples. Aquela que você conseguir. Se você conseguir, gosta, consegue fazer essa atividade física, faça. Não existe uma superior à outra. Aquela que a gente sente prazer, que a gente consegue manter por algum tempo, é aquela melhor atividade física para você. Doutor, e todas as vezes que as pessoas é, sentem necessidade, acham que elas têm algum problema cardíaco, né, são hipertensas, então é obrigatório elas fazerem essa consulta com o cardiologista? Pessoas que têm acima de 40 anos, né, ou pessoas até abaixo de 40 anos que apresentam algum Alguma é, doença cardiológica? Pessoas que estejam em fatores de risco, pessoas hipertensas, por exemplo, é recomendado que façam uma consulta antes com o cardiologista, com o clínico, façam um acompanhamento para quê? Para que esses níveis pressóricos estejam adequados para iniciar a atividade física. Isso no exemplo da hipertensão. Mas, por exemplo, uma pessoa que já infartou, que necessita de um acompanhamento... Necessita saber se ah, tem alguma dor torácica antes de iniciar a atividade. Então é de bom grado que ela faça uma consulta para que possa continuar a atividade adequadamente. E não só com o cardiologista, com o clínico ou com o médico em si. Dentro das possibilidades, o ideal é que essa pessoa tenha um acompanhamento multidisciplinar, envolvendo o profissional nutricionista, para que ele faça um plano alimentar adequado para aquela atividade física para aquela pessoa. O profissional educador físico, para que ele possa elaborar o melhor plano de treinamento Lembrar sempre que a atividade física é um conjunto, então não, não abrange somente o paciente ou o médico, tem toda uma equipe para que essa pessoa possa ter o melhor tratamento. Doutor, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos seguidores, né, é, para quem tem interesse né, em fazer uma atividade física, mas precisa dessa avaliação médica antes, né? para que ela possa ter uma atividade física segura, doutor. Se você não tem nenhum sintoma, é uma pessoa sem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, comece a atividade física hoje, aquela que você conseguir. Se você conseguir caminhar, fazer natação, fazer hidromassagem, hidroginástica, qualquer atividade que você conseguir. Se você tem alguma comorbidade e você acha que não está apto ainda, sente alguma dor, sente algo desconfortável, consulte com o seu médico, faça uma avaliação para que ele possa te liberar. O recado que eu dou para vocês é comece hoje. Não espere o amanhã, não espere o momento perfeito. Sempre o feito vai ser melhor do que o perfeito. Cuide de você para que você possa cuidar de quem você ama. Doutor, eu agradeço muito a sua presença, porque tenho certeza que com essas nossas dicas aí, nossos seguidores aí já estarão fazendo suas atividades físicas aí, melhorando né, a sua autoestima, a sua saúde para 2023. Eu deixo em aberto um convite quando o senhor quiser vir falar sobre algum assunto aqui no programa Dicas de Saúde, meu muito obrigado, que Deus lhe abençoe e um ótimo 2023 para você. Muito obrigado, Lu. O nosso programa chega ao final e nós voltamos a semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e um ótimo 2023 cheio de saúde para você.